E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre Gift Card e o que é Gift Card exatamente? Gift Card é cartão de presente. Nossa, mas que informação relevante, né? Eu vou te contar o que o que é bom nele realmente você já deve ter visto muito em lojas principalmente da americanas assim um totem cheio de cartões escrito lá gift card e talvez você não entenda que aquilo ali é bom para você não comprando diretamente na loja não é a melhor forma mas eu vou te mostrar o que é bom mesmo você fazer então o gift card funciona basicamente igual os antigos telefones pré-pago que você comprava aquele cartãozinho lá de valor de 10 20 30 100 reais você você o o valor antes, o valor pré-pago, né? Você comprava aquele cartão e ele servia ali para alimentar o seu celular com crédito. E o gift card ele abrangeu muito, né? Ele, todas as empresas aí da internet, praticamente, que são ligadas com a internet, têm aí o acesso a gift card, então principalmente aí que dá mais gift card você consegue mais desconto é no iFood, no Uber, tem até Coco bambu, o pessoal que joga Free Fire sempre quer comprar aí, gift card porque para comprar gemas e tudo mais, então vários jogos tem gift card sempre que eu vejo uma promoção aí de gift card da Google Play eu já vou e compro, né normalmente aí tem até de promoção de 10% de cashback, eu já compro porque eu faço assinatura do YouTube Premium. Então, com essa assinatura, eu tenho que pagar mensalmente, né? Se eu não me engano, acho que é R$35,00 mensal. Então, eu já compro o máximo que permite a promoção, normalmente promoções aí de 50, R$50,00, R$100,00 aí de gift card, eu já compro, ganho meu cashback, ali, meus 10% e já coloco na minha conta lá e ele vai se pagando automaticamente, eu não tenho... Dor de cabeça com isso e acaba aí economizando aí na assinatura do, dos streams. Netflix você consegue fazer isso porque normalmente o pessoal só põe e faz a assinatura normal e põe seu cartão de crédito lá e ele vai consumindo o cartão de crédito e você não tem muito retorno com isso, né? Porque ele só vai ter o retorno que o cartão te dá. Se de repente o cartão que você assinou lá na Netflix te der cashback, você vai ganhar lá um percentual de cashback que normalmente é pouco, de 1%, mais ou menos. E aí, você comprando o gift card, você consegue ganhar aí até 10% de desconto, mais o 1% aí do seu cartão de crédito da forma que você comprar. Então, você vai ganhar dois cashbacks, que seria o comprando o gift card e mais o benefício aí que seu cartão te dá. E aí você tem uma economia maior ainda. Então, se você somar sempre desses pouquinhos em pouquinhos assim, não se engane, cara. Sempre vale a pena você economizar um pouquinho lá na frente você pode fazer outras coisas com esse dinheiro que você está economizando. Eu vou te te mostrar aí dois aplicativos de banco aí que você consegue comprar esse gift card ganhando um bom cashback mesmo de verdade e o primeiro banco que eu vou te mostrar aqui é o banco Inter olha só a gente tá aqui no aplicativo do banco Inter você vem aqui em Inter Shop e aqui em Inter Shop você tem aqui várias empresas aqui que dão bastante cashback mas hoje é o foco apenas do gift card então você vai Indo aqui para baixo, até lá no final, vamos... Aqui, ó, aí chegou gift cards Então aqui você já vai economizar aqui, ó, 4% em todos esses que estão aqui. Você vai economizar... Se você comprar o gift card do iFood, você já vai economizar 4%. Ainda mais o cashback, se você utilizar o cartão do Banco Inter, você vai ganhar aí até 1% de cashback. Então seriam até 5%, juntando aqui os 4%, você comprando pelo InterShop, e mais 1% do cartão de crédito. Você consegue economizar aqui no Uber... Esse aqui, Shoulders, não conheço, ó, é Vino. Aqui, principalmente aqui, ó, Google Play, então, 74%. Tem outros aqui com 7%, ó, de jogos, Spotify, Google Play, Play Netflix. O Netflix não tá dando aqui, hein? Então, vamos procurar em outro lugar que dê. E aí, tem muitos outros, ó. Aqui, isso aqui tudo você pode economizar aqui, ó. Xbox Free Fire varia bastante esses valores então às vezes você ganha às vezes você não ganha então você só compra quando tiver ganhando é claro então quase todas as empresas que estão na internet como eu te falei você consegue aqui comprar um gift card e economizar aí na sua assinatura e lembrando aqui que você comprando pelo Intershop você ganha esse cashback na hora assim que você fizer a compra do gift card já vai cair na sua conta corrente o cashback correspondente a essa compra. E outro aplicativo aqui que é muito bom para você comprar aqui, meu showdown também, Amelius, que, poxa, isso aqui te dá muita grana. Se você não conhece Amelius, vou deixar o link aqui na descrição aqui para você abrir sua conta. Tá? E aqui você ganha cashback em diversas empresas na internet, muitas estão aqui, mas hoje a gente vai falar só sobre o gift card, né? Então vamos aqui clicar em gift card e aí você pode ver que varia aqui os valores de cashback que você vai ganhar. No caso aqui tá dando no iFood apenas 1,5%. Então o que, que eu iria fazer? Compraria, se eu precisasse comprar agora, eu compraria através do Banco Inter. Aí nesse Live Up que eu não conheço, 20% de cashback. Aí ó, aqui no, do Tinder tem 50% de cashback se você fizer assinatura do Tinder. Aqui já é uma economia boa, hein? Já usa o dinheiro para pagar um hotel, sei lá, fazer qualquer coisa. Aqui o Uber então. O Uber tá dando 1,5% também. Mas o que acontece aqui na Melis é que constantemente... Tem promoções aqui de 10% de cashback, principalmente no iFood. Então, eu analiso e vejo qual que é o mais barato para comprar, adquiro e economizo sempre desse jeito. E com o gift card, você pode fazer mais uma coisa que é dar de presente para alguém, né? Por isso mesmo, o nome é gift card. E aí, você acaba colocando exatamente o valor que você quer dar de presente, né? Se você quer dar 50 reais de presente, você compra um gift card de qualquer local que você deseje e dá de presente. Já é mais uma, uma forma de... É, diminuir o trabalho aí de você procurar alguma coisa para presentear alguém. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal. Eu vou estar postando mais informações desse tipo que pode te ajudar a economizar, ganhar dinheiro na internet. Valeu, até a próxima!